Mas eu falo coisas. Não, ruins. mas ó, não tô falando erro, eu tô falando. Quem acaba falando demais, falando muito, acaba falando demais. Peraí, rapidinho, nós temos uma pendência aqui pra resolver só um segundo. <risos> tá? Batalha lagaina de huevos, de huevos de ouro. Ah, sim, sim, sim. É, não mate a galinha dos ovos de ouro, né? Ou seja, matar a galinha dos ovos de ouro. É um ditado. É um ditado. Também tem isso no Brasil. Significa a pessoa que tem algo produtivo que não sabe levar esse algo e acaba afundando o negócio. Você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Ou seja, matou a galinha dos ovos de ouro. Aquilo que produzia ela. Deixa eu morrer Sim O caso de você é comer a galinha dos ovos de ouro que, que isso, é isso? Não matar Lá a gente come O que isso? Não, não. não só mata não Aqui é matar, né? E te perderam na boa nação o negócio por uma panteria Ah, esse eu vai ter que falar aqui Tá na ah, mesma página Esse ai, eu... eu vou ter que falar Qual é você que é contra ficar na mesma página é. de história? Matrimônio e... Epa! É nóis Imortarra. Delicielo barra Eita, Matrimônio Sim. imortarra Del cielo barra Traduzindo Se você está solteiro Continue solteiro Se tu tá casado <risos> Continue casado Eu sou homem português Ou Não esqueça que esse dito É panameia O significado é em referência a algo que está predestinado. Em referência a algo que está predestinado. Putsguilho, e onde está a imortalidade ou mortalidade aí? Matrimônio imortal del, del cielo barra. Ou ah, é, seja, céu, do céu desce. Ah, sim. Agora, o que é mortarra? Não sei. Vamos para o próximo. Ele que muito abra, muito dierra. Ou seja... Dois R's Acabou? Sim Ou horas. seja Quem muito Esse ditado eu uso todos os dias Marido Quem muito fala Acaba falando besteira Acaba falando demais Eu não deixava, eu não deixava Usa com quem? Acabei de falar com o marido Você fala não. pra caramba Mas eu falo coisas Não, mas olha Não tô falando erro, eu Tô falando quem acaba falando demais, falando muito, acaba falando demais. Peraí, rapidinho, nós temos uma pendência aqui pra resolver. Só um segundinho, tá? <risos> é, aqui tá assim. É que demasiado, disse lo que não se deve. Viu? Quem acaba falando demais acaba falando besteira. Fala demais. Fala Olha demais. lá, a diretora. Fala de novo, diretora. Aí mesmo. Aí viu? É isso aí mesmo. Pronto, é o T. Sou eu. Vamos lá. Agora é o T. T. Ih. Pode falar? Opa, deve, né? Tá no livro, tem que falar. Sim. Sí. Hum. Puedes, de verdade. De verdade. Ovos cagados. <risos> Ovos cagados? Ovos. Um horrito dos orritos Ah, ovos or É o evo, tesouro, futebol, o terceiro corpo com ovo Uevo, ovo ovos Ai, ovo. Oi. Ah, orvos cagados Não Orros cagãos G-A-O-S Cagãos Cagãos Cagaos, cagãos Não tem nem jeito G-A C-A-G-A-O-S. Gauss. Cagauss. Cagaus, cagaus. olhos cagaus. Só isso? Só. Olhos cagados. Per, per, é, Perdona-me, tá, esta palavra. Olhos cagados? Não. Seria assim, um mau olho para. Pra... De expressão muito pouco Uma expressão que não é muito agradável. Sim. Ou seja, como se fosse um palavrão. Sim uma expressão que não é agradável no Brasil chama palavrão, palavras suces perro que ladra não morde mil graus uh! no Brasil é famoso cão que ladra não morde essa parada aí. ou seja, quem muito fala nada faz é que mais vocifera você vocifera não ouvi a essa palavra mais vocifera é é que menos atua e resolve ou seja, é isso mesmo, cão guilada não morre, tá falando demais, não faz nada. Vamos lá. Não oferece perigo nenhum, marcou? Marquei já, e como eu tinha marcado errado, então eu já vou fazer três daqui mesmo. Outra, hein? Perro é. é. que come uevo... uevo? Uevo. É. Uevo. Perro que come uevo... ni Ni aunque que le quemem em os H O C -H O C I C O. Ósseo Ósse é desse ósseo. Né? Cachorro que come ovo. Ni aun. Ao... Diretor o que, que significa aun que? Ósseo é desse osso né. Aun que? Aun que? Aun que? Aun que? Aun que? em -que. que? Enquanto lecheme em -en -en -os. osso né. O cachorro come o ovo, lhe queima o osso, se encontra o osso. <risos> tá, tudo bem, isso aqui foi muito bacana, mas eu vou falar o que eles querem é. dizer. É, los malos hábitos e costumbres são impossíveis de eliminar. Ah, eu tentar, não compago não. Ou seja, é aquele famoso, é, se você é... Pau que nasce torto, morre Nunca se indirei. Menina que requebra bem, pega na cabeça. É verdade. Não, isso aí é da música. Isso aí Sério? Da música. é da clínica. O ditado é, pau que nasce torto, morre torto. A mim me gusta muito bailar no... Isso que ela falou... Literatura. Isso que ela falou... Pau que nasce torto, nunca se indireito. Menina é que requer vai pega na cabeça. É de uma música brasileira, isso, né? Vocês, vocês brasileiros sabem, tá? Sigo! tchan tchan tchan É sono, gente! Acabou? Acabou. Vamos lá! Acabou, não sou três. Não, eu marquei Tem que falar isso aqui, eu marquei errado. Ah, tá. Perdona-lo, senhor! Eles não sabem oh. o que fazem. As pessoas que perdoem o Senhor e não sabe o que faz. Isso aí é uma palavra que Jesus falou na é cruz. É uma sentença. A palavra que Jesus falou na cruz. Pense bem. Senhor, perdoe os que não sabem o que fazem. Se invoca para justificar um agravo recebido. Ou seja, isso é.. Algo. Ser benevolente com aqueles que são... Agressivos com você Eu não sou muito benevolente não, né? Eu já parto pro... pro na pro... voadora, minha! Sabe já vai é... na voadora Sabe como é que é? Né? Eu já parto já pro combate, né? Então é isso, pessoal Agradeço mais uma vez aí a presença de vocês Lembrando Se você gostou Se inscreve no canal e Espero tchau. te ver no próximo vídeo e tchau! não assim Cara, meu, Ai, meus fãs! <risos>